tem a sua casa e você quer fazer um puxadinho de steel frame mas você não sabe como é que é isso todo mundo fala que o steel frame é mais rápido, é mais fácil, é mais limpo, é mais simples, mas você não encontra chegou a hora de uma vez por todas, você saber passo a passo no detalhe como é que você vai tirar esse problema da sua vida se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso eu trabalho no mercado de construção a seco há mais de 10 anos eu morava no Rio de Janeiro Agora eu tô aqui em Salvador. <risos> e essa aqui, tia, casa da minha tia, ela falou Leninha, vem cá. Esse negócio aí que você faz é bom, né? Eu falei, é bom, tia. Resiste a maresia? Resiste. Resiste à maresia, tia. É resistente mesmo? Eu falei, é resistente. Resiste à chuva? Resiste à chuva. Resiste a peso? Resiste a peso, tia. Então, eu queria sempre fazer uma varanda. Eu sempre tive o um sonho. Meu quarto é ali, naquela janela. E eu sempre tive o sonho de ter uma varanda. Vamos fazer uma varanda? Falei, vamos, tia, vamos. Eu faço para você lá. Você faz, Mirai. Eu faço com minha mão, você vai ver só. E vou te mostrar que em menos de uma semana, na verdade em poucos dias, você vai ter a sua varanda. Ela, porra, top. O que, que eu preciso? Falei primeiro. Preciso de uma base para apoiar a minha varanda, né? Preciso de uma base, porque eu não vou apoiar na terra, né? Aqui é jardim, ó, tá vendo? É a calçadinha? entrar na casa dela. Então, primeiro, eu preciso de uma base. Ela falou, como é que é isso de uma base? Ela falou, ó, no steel frame normalmente a gente faz uma base como se fosse um radier. É uma laje no chão. Então, aproveita que você tá em reforma, tch, tch, tch, tem uns entulho ali. Vamos botar umas camadas, vamos compactar esse jardim, vamos aproveitar que já tem esses negócios aí. E vamos fazer aqui, ó, um, um lajão no chão, assim, ó, nivelado. Então ela aproveitou muito o entulho, aquele que vocês estão vendo ali atrás. Compactou, suportou, bateu. E aí depois, por cima, o que, que a gente vai fazer, tia? Vamos comprar uma malha de aço e concretar. E tá nessa etapa, ó. Eles concretaram, o concreto tá secando, já tem já alguns bons dias. E aí eu quero falar o primeiro detalhe pra você, que você vai fazer um puxadinho. Toma cuidado nisso, porque quando você tem coisas pequenas, não, não vai ser aquele usinado que chega, vai virar na mão. Quando você vira na mão, tem muitas imperfeições que eu vou mostrar como é que você vai consertar agora. Então preparem-se, porque nos próximos vídeos a gente já vai ter o nosso piso já sequinho, nivelado, com contrapiso feito, concreto curado. Vou ser bem sincera, já tem já mais de uma semana que isso aqui tá feito. Tava em São Paulo, trabalhando. <risos> e minha tia, como? Não vai fazer minha varanda! Não, vamos. Chegar de concreto, primeira coisa que eu vou fazer. E até vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui ao redor, pra vocês verem. Aqui não tem a lona terreiro, que é o que impede de subir a umidade, porque é um espaço aberto, é uma varanda aberta. Se você for fazer um puxadinho fechado, tem que ter a lona terreiro, tá certo? entre o piso, pra não subir a umidade. Senão você vai ter a umidade subindo. Vou virar a câmera aqui. Então, ó vocês podem ver né nesse caso aqui que não é chão e vai ser uma área aberta a gente não teve a preocupação de colocar uma lona terreiro Mas, sim, você casa tem que uma lona terreiro antes de começar a laje ali embaixo, tá certo então a gente focou a... botou o em tudo botou a armação e fez essa laje e como a gente foi virando né os meninos foram virando aqui você vê que ficou aqui ó bem perfeito bem desnivelado começar a nossa obra de frame, o que, é que tem que ser necessário? O piso tem que estar nivelado, como você está vendo aqui. Então a gente fez, né, os meninos estão fazendo, um contrapiso, uma farofinha de cimento e areia, para poder fazer a regularização do piso. Então, no primeiro momento, a gente vai ter exatamente isso. A gente vai ter a nossa base, a gente vai ter a nossa fundação. Então a gente vai botar um pilar aqui, outro pilar aqui, uma viga, Conectando esses dois pilares para cá, um sistema de painel de piso Que vai ser engastado nessa viga de concreto Que tem aqui, ó A gente já deu uma raspadinha lá em cima, vocês estão vendo? Tem a raspadinha E eu vi que ali a gente tem uma viga de concreto Estrutural com ferragem e tudo mais Então a gente vai engastar A nossa varanda nisso Vantagem Steel pré é extremamente leve Então... Eu não preciso fazer reforço para essa viga daqui, ela já é super dimensionada. Ainda mais porque isso aqui é o venário estrutural, essa casa é o veneria estrutural. Então a gente tem aqui uma viga bem reforçada, que a gente não vai precisar reforçar por este frame ser leve também. E vamos fazer a nossa varanda. E a gente vai ter... E a vista que minha tia vai ganhar... Tantarã! Então se você quer acompanhar como é que vai ser nosso puxadinho, nossa varanda de steel frame numa casa de alvenaria estrutural já existente, antiga, e nessa casa tem mais de 20 anos, viu? Fica ligado, acompanha toda a playlist. Se você tá vendo isso aqui é ao vivo, tá, bota o sininho, não deixe de botar o sininho para você receber, vai ser um especial. Assiste a playlist toda, que vai ter playlist com esses vídeos vocês vão ver minha varanda pronta e vão ver como é que fica top de uma forma simples, vai sair baratinho todo material a gente comprando lá na Jeep Center, você encontra 100% dos materiais na Jeep Center tá certo e tudo pronto, entrega, nada encomendado nada especial galera que já entende estilo frame, nada engenheirado, eu vou fazer o perfil stick mesmo perfil vara, esmerilhadeira então ele vai estar tá me ajudando e vocês vão ver passo a passo como é que a gente vai fazer essa super varanda, então fica ligado, te espero já já muito obrigado. Deixe aquela curtida, aquele like bacana. E nos comentários diga pra mim o que você acha do meu projeto. Então, beijos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.